de 6 mil para 36 mil, grande parte se deu em publicação exclusivamente local. Periódico brasileiro, às vezes em português só, e que não tem nenhuma coletoria internacional. É simplesmente isso. Você tem mais autoras colaborando. Mais autoras colaborando, mas teve muito mais novas autoras sem colaboração. Essa é a questão. Os dois estão crescendo, só que os autoras sem colaboração estão crescendo mais do que os com colaboração como a estava colocando mais cedo da legislação em que o pesquisador ainda tem limitações do tempo que ele pode dedicar ao trabalho com a empresa, que felizmente está mudando, vai né? mudar com a regulamentação do marco é, da pesquisa. Então, no Brasil, em geral, nós temos muito pouca colaboração. Entendo que em todos os países esse percentual é baixo, porque é muito maior o volume de publicação na academia do que na empresa. É muito maior que sempre. Vocês veem que, mesmo no Japão, tem 6% só. Mas ainda assim, o Brasil é muito mais baixo do que nos outros países: 1%, 2%. Houve um crescimento nominal, mas os percentuais praticamente se mantiveram entre homens e mulheres. No meio do vídeo. Outra análise: distribuição do gênero na interdisciplinariedade. O que é interdisciplinariedade? A gente pega um artigo e analisa quem está citando esse artigo. Se essa citação vier de fontes de disciplinas diferentes, a gente entende, conclui que esse artigo tem interesse multidisciplinar. Então, se eu tenho um artigo primordialmente de física, que começa a ser citado por medicina, matemática, química, ele é considerado cada vez mais multidisciplinar. Então, o grau de interdisciplinaridade é outro aspecto que tem sido muito enfatizado em várias universidades brasileiras. E aqui, a gente tem um aspecto interessante em que, nos ah, 10% mais interdisciplinares, as mulheres têm uma participação maior do que os homens. 10% da produção feminina se encaixa nos 10% mais interdisciplinares. É, então, praticamente em linha com a sua produção. É como se a produção feminina fosse toda bem proporcional a, ao grau de interdisciplinaridade geral. geral. Os homens, a gente está em 8%, passou para 9%. 2%, 10% mais interdisciplinar. Okay? E finalmente, uma análise também, é... tem bastante informação nesse gráfico, tá? tá na página 61. Foi feita para vários países, para todos os países comparativos. Aqui há muita informação. Primeira coisa a ressaltar, a base aqui é mais reduzida do que a base geral. Por quê? Para eu analisar se a pessoa mudou de afiliação, eu preciso eu preciso aumentar o limite mínimo de publicações. Na base inicial, basta eu ter uma publicação para eu ser considerado uma base. Então, aqueles 49% de mulheres era no mínimo uma publicação. Já que, para eu analisar migração, eu preciso no mínimo X artigos, 3, 4, 5 artigos. Então, minha base reduziu no Brasil para 106. Desses 106 mil, 40% são mulheres. Okay? Essa é a base inicial. E aí, a gente vai ter quatro aspectos. Entendam o seguinte. Se eu começo, dentro dessa minha janela de 5 anos, começo a publicar com uma certa afiliação do exterior e ao final dessa janela de 5 anos passo a publicar com a afiliação no Brasil, eu considero que essa pessoa veio para o Brasil, esse pesquisador. Se ao contrário, no início da janela de 5 anos eu tenho minha afiliação no Brasil e depois passo a ter a afiliação em outro país, eu concluo que essa pessoa ao menos temporariamente saiu do país. Se ela, dentro dessa mesma janela, publicava no Brasil, publicou fora, voltou para publicar no Brasil, eu considero ela transitória, provisória E se ela, ao longo de toda a janela de tempo, só publicou no Brasil, não migratória. A pessoa permaneceu no Brasil, que vocês vão ver, é a maior parte dos pesquisadores. Então, dos 100 mil dessa base de análise aqui, 61% não migraram. Apenas 5% entraram no Brasil, 4% saíram, 30% a ah, ele é voltar. E de todas, esse, de todas as situações aqui de migração, para dentro, para fora ou, ou provisório, o percentual de mulheres é pequeno, é menor do que o dos homens. Aqui eu posso ver assim, desses 30% de pesquisadores, significa mais ou menos 32 mil aqui, 32% eram mulheres, 68% homens. 28% mulheres chegaram, 72% chegaram foram homens. Que saíram 32% eram mulheres 78% e 68% homens. E que não saíram 45% mulheres e 55% homens. Tem mais homens, sim, mas menos do que no percentual geral. Tudo que é acima de 40% é acima da proporção de mulheres. Tem muita informação nesse gráfico. É um, algo para digerir um pouquinho. Tá, tá, ainda há informações adicionais de. É, quantidade produzida, senioridade, a senioridade é avaliada na, no tempo decorrido entre a primeira e a última publicação, tá? uh, ah, e, então há bastante coisa de digerir para outros países também, não só o Brasil. Bom, aqui há links para vocês fazerem o do relatório que vocês têm em mãos, aqui há um link para vocês verem referências feitas ao futuro e... Uma ótima notícia, quentíssima aí, de ontem. Nós liberamos os dados da pesquisa para que vocês possam fazer seu download, manipular, fazer suas apresentações, utilizar como vocês quiserem. Só não podem vender, podem utilizar como quiserem. É CC by NC, é, Já está disponível na base do Mendeley. Mendeley tem uma área específica para dados de pesquisa, que podem ser citados, podem ser reutilizados. Essa área foi criada especificamente para que o pesquisador possa preservar os seus dados de pesquisa para que outros possam citar e reutilizar. Então já está lá disponível, espero que vocês é, aproveitem e aqui vocês vão poder fazer o download. Muito obrigado. É. Eu, só para complementar, é, eu vou deixar na apresentação várias outras informações que não havia tempo de apresentar, mas vocês têm tanto relatório que um pouquinho mais mastigado aqui na, no arquivo final, tá bem? Eu tenho agora o prazer de convidar a nossa presidente da SBBC, doutora Helena Maria. para fazer a, a apresentação. ao FFJ. Uh, a institucionalização da ciência tem 66 anos. O que, que eu quero dizer com isso? Criação de CNPQ? Criação da PAPS. Antes você fazia ciência, você achava interessante. Ser professor universitário ou professor universitário era rock, tempo parcial é Ainda não tem que reconhecer, embora eu seja do movimento, fui do movimento o dia, contra a ditadura, mas quem cria o tempo integral é durante a ditadura militar. E mudou, por alguns motivos que não interessa a gente discutir, chegou à conclusão que universidade, e o professor é horista, não vai dar certo. Então, cria o um tempo de agrado. A pós-graduação é de 67, para ser sucupida. A mulher votar é da se não me engano, é na época, primeiro, governo do, de patrulha, de paz, que é a década de 40. É, 32. 32. Então, você vê que eu estou tô, tô lembrando. O que, que é por que, que eu estou colocando tudo isso? É tudo muito novo. Ciência no Brasil, institucionalizar, que acontecendo, é novo. A mulher ter esses números é um aspecto extremamente... Ela não votava, ela não fazia universidade, era um rádio. Hoje, a mulher é maioria na universidade brasileira. Não sei se é bom ou é ruim. Não estou fazendo nada, é verdade. Não estou querendo fazer juízo de valor. Mas houve uma mudança. Quando eu entrei na universidade, o curso de medicina era predominantemente masculino. inverteu muito. Então, houve uma mudança. Após a graduação, a maioria são mulheres. E mesmo nas chamadas ciências duras, em engenharia, o percentual, seja na graduação, seja na pós-graduação, o percentual de mulheres aumentou. Não quer dizer que a mulher mais, mas está aumentando. Mais ainda, a evasão nesses cursos é menor das mulheres. Então, tem dados extremamente importantes que a gente tem que um dia, o pessoal que estuda isso, se dentro e tentar trazer alguma sinalização do porquê que isso está acontecendo, qual foi o fenômeno e em muito pouco tempo. Até um trabalho um pouco anterior, não tão completo quanto esse, saiu na mente em 2013, e já indicava que a mulher do Brasil estava bem situada e, inclusive, naquele trabalho divisório, os diferentes países da Europa, equivalente a nós, estava, parecia França, se não me engano, Espanha e, curiosamente, Polônia. Até discutir isso no laboratório, um grupo de professores, de estudantes, colegas, será, será que não há influência da Maria? na ciência brasileira, porque antes o indivíduo tem a bolsa de produtividade, por exemplo, ele poderia pegar aquele recurso para poder viajar e ir para um congresso no exterior. Como os cortes, muitos estão mantendo e muitos estão mantendo atividades em seus laboratórios ou em suas instituições com essa bolsa de produtividade. Também né, uma análise muito rasa, muito por enquanto superficial. Mas são dados e a gente vai ter que rever. E bate, isso é outro caso interessante. É um outro artigo de, de, de New Era of Research, também da nature Eles mostram o país que mais eles faz a, fazem a relação. Quanto mais autores de diferentes lugares têm um trabalho, maior é a chance desse trabalho ser publicado em periódico de maior impacto e de, desse trabalho ter maior citações. E é impressionante. Suíça é o número um do mundo e é 70% dos artigos com colaboração. Reino Unido, que você mostrou, é a mesma coisa, não é de 70, mas é 55, 60. E o Brasil, isso, tanto para nós, mulheres, quanto para os homens, é preocupante a falar Nós somos o menos internacionalizado dos países da América Latina. Chile, né, Argentina, que a gente gosta de competir, estão muito mais muito mais na frente em termos de em termos dessa interdisciplinaridade. Ah, eu estou com medo de falar coisas que talvez você vá falar, então. no um laboratório, que elas não querem assumir o cargo de diretora, etc, etc. Poderia ser isso. A mudança. Nós hoje temos várias leitoras dirigindo universidades federais, também estaduais, mas ainda um percentual pequeno. E se você vai, então, para o outro lado, que é o setor empresarial, é muito e todo mundo quando a gente fala isso diz, ah, mas nós tivemos uma presidente ah, da Petrobras nós tivemos uma a presidente da ah, Siderúrgica e que depois foi para o BNDES está certo? mas é, um não é a amostra não resiste a tratamento estadual então é muito e isso, eu acho que a gente tem que estudar. Está ações afirmativas, sendo imposto em todas as instituições públicas federais. As estaduais, eu não sei se está acontecendo. Isso está sendo feito, mas não para a mulher. Está sendo feito ações afirmativas para o homem não fica grave. E se o mundo tem que continuar existindo vai precisar ainda ter mulher que fica grave. E o que esse, o que esse grupo está uh, querendo avaliar, até pergunta para ser candidato, é uh, a avaliação de currículo ser feita de forma diferenciada de quando ela disser eu, no período de tanto a tanto, eu fiquei grávida, eu dei a luz e parar. então não considere a baixa produtividade. Também, vai ter que ter uma discussão. Quanto falar? Para encerrar, que já estou no tempo do bem. O que eu vejo? Esse trabalho é maravilhoso. E o que eu vejo? As mulheres têm que estar tão de parabéns. Eu vejo que você sair daquele que não frequentava, que era proibido de frequentar, para aquele que frequenta e que publica paritariamente com o, o outro sexo, com os homens, é salva de palmas para todas as mulheres. Prazer, Helena. é um prazer. E a gente vai ter o espaço para, para as perguntas logo em seguida. Mas antes das perguntas, nós vamos para a nossa terceira apresentação. Convidado a doutora Márcia Bartosa, diretora da Academia das de Ciência. Mas enquanto isso, enquanto me Chama, só vou falar. dizer para vocês que eu estou muito contente em ver esse evento acontecendo aqui na ABC, de a gente estar juntando eu sabia que a gente usa como, como pesquisador, a tá, agenda de site, e aqui as amigas, que nós vamos conversar sobre esse assunto de uma maneira transversal, que não é só os acadêmicos, nós vamos pegar o setor privado, nós vamos pegar a parte de industrial. você já vai ter uma coisa absurdamente... Uh, transversal, então eu estou muito contente de ver todo mundo aqui, porque afinal de contas a academia tem que ser a casa de todos nós. Tá? E eu começo com essa, esse pequeno cartoon que é para dar os parabéns para essas mulheres que estão ganhando uh, e sobrevivendo no mundo da pesquisa, porque na verdade elas estão lá apesar dos obstáculos. Tá? Uh, que são importantes e que a gente vai discutir um pouquinho aqui, se eu tiver tempo. Tá? Eu, eu agora vou fazer um jogo de erros. Eu vou mostrar algumas figuras e eu quero que vocês identifiquem, tem que ter um pouquinho de acuidade visual, os erros. Isso aí é um dos ministérios, tá? de algum momento, é tão dinâmico que a gente nem sabe mas nem se tem presidente agora, quanto mais um ministro. Mas é um ministério e o um jogo de erros. O que, que tem de errado nessa foto? O que, que tem de errado? Não tem mulher. Ah, agora não outras... tem Não, não tem nenhuma mulher. Tem. É, é homem. Não vou é um garantir, mas não, não quisesse nenhuma, mas é, é, é assunto de outro. Tá? Isso aí é uma dos, um dos CCTs que 30 membros e naquele momento tinham três mulheres. Tá? Esse é o conselho que assessora em Ciência e Tecnologias da Presidência da República. 30 homens, três mulheres. Mas vou dizer para vocês que quem fala mais é, são as mulheres. Domina a discussão nacional, tá? Então, isso é um. né? Isso aqui é o CA, Comitê Assessor de Física e Astronomia. Física e Astronomia é uma área que tem pouquíssima participação, inclusive na base. E são 20 membros. 20 membros. Normalmente tem uma mulher. Tá? Nesse caso, eu cada vez troca, tem outras mulheres, mas 20 membros e uma mulher. Eles decidem sobre bolsas, que eu vou falar, bolsas, produtividade e de pesquisa do CNPq. Eles é que tem toda vez essa discussão, quer dizer, toda vez não, porque eu estava no comitê, ah, mas essa pessoa aqui vai ser avaliada, teve um filho, tem esse buraco, esse buraco tem um nome, é Maria, José, Antônio, tem um nome. Traz essa discussão. Mas uma mulher, sozinha, vocês imaginam isso, uma sala, 20 homens, sozinha, você tem que levantar a mão, olha, ela teve um filho, a gente tem que levar isso em consideração e tentar ter ressonância. Então isso, isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Sempre, para mim, eu começo com essa pergunta qual é o problema. Agora, eu vou mostrar para vocês o vilão da física. Isso aí é a média de uh, pesquisadoras a nível de graduação, doutorado e profissionais em todo o mundo, balançado pelas populações. Um levantamento que a gente fez em 2002, num evento mundial organizado pela União Internacional, tá? na época que eu era coordenadora. E vocês veem dois fenômenos. Primeiro, que os números são bem visíveis. A mesmo dos alunos de graduação, e mais que esses, esses números diminuem o percentual, diminuem a medida que avança na carreira. Então, a gente tem dois fenômenos. Um fenômeno de número ser pequeno, que não é verdade, por exemplo, se a gente a área de medicina, que as mulheres são mais do que 50%, em física isso não é o caso, mas mais que isso, ele diminui o percentual, diminui a medida que tu avança na carreira. Isso é verdade, a gente fez por região, isso é verdade em todas as regiões do mundo. E em alguns lugares é melhor, a gente descobriu que Países anglo-saxões são péssimos, países latinos são melhores, o leste europeu era, era bom, a China sofreu uma transição do tempo que era comunista, os números eram melhores, quando abriu e, e recebeu a nossa influência ficaram péssimos os números. Ou seja, é um percentual que decai ao longo da carreira. Mas isso não é uma prerrogativa. Decair ao longo da carreira não é só dos físicos, não pensa que Deus são malvados, os físicos são malvados. Não. Isso é uma média na Europa de todas as áreas de conhecimento. Aqui começa, vai chegar, aqui é, é mestrado, doutorado, final de doutorado, professor assistente, equivalente ao processo. Todas as áreas, homens e mulheres. Vocês veem que na graduação, o final da graduação, começo do mestrado, os percentuais são iguais. Mas quando chega no topo da carreira, decai. Decai drasticamente. Tá? Esse fenômeno leva... Cada lugar do mundo leva um nome especial. Na Europa, eles gostam de chamar de efeito tesouro. E entendem seus internos é efeito tesouro. Porque esse percentual de mulheres, à medida que tu a carreira, elas sonham. É o grande mistério. Eu chamo isso. É o grande mistério, equivalente ao mistério de onde vão parar as meias quando a gente põe na máquina de lavar. Sempre desaparece. Essas mulheres desaparecem ao longo do sistema. Ah, é para mim isso, Como física, eu sempre olho para gráficos e fico encantado com o mistério. Deixa eu mostrar para vocês um número que eu gosto muito, um ele antigo, tá? Que é dos Estados Unidos, que é um percentual de doutorados em Física, em, em, em Ciências Físicas, que inclui Física, Química, uh, Biologia, em todas as áreas do conhecimento ao longo do E vocês veem que tem um número bem ruimzinho, um número ruimzinho, aí que... Tchum, o que é isso aqui? É Guerra Mundial, não tinha mulher, foi um percentual homens, estava na guerra, o percentual de mulheres sobe, mas logo depois, baby boom, baixa e, de repente, vocês veem que a inclinação mudou. Tá? A inclinação mudou. Quando a gente dá aula de física, a gente velocidade vem constante, aí a gente põe uma força e acelera o movimento e a inclinação da velocidade muda. Tá? Quando tem essa mudança, significa que houve uma força. Essa força chama-se, prepare se não tem nenhum menor de aqui, né? Tem, tem. Tá, os ouvidos do menor de dive, tá tapado. Não. É ação afirmativa. A partir desse período, começa a ação afirmativa nos Estados Unidos. E, gente, quando eu falo em ação afirmativa, no Brasil as pessoas pensam imediatamente em quê? Cotas! Gente, ação afirmativa é como sexo. Tem mais de uma maneira de a gente fazer. Então, a gente tem que procurar maneiras criativas de identificar onde está o problema e resolver o problema. Quando a União Internacional, que eu quer que é ligado, juntou um grupo de mulheres e disse explica por que tem pouca mulher na física, a gente voltou para a União Internacional e disse a gente precisa que tenha um número maior de mulheres nos comitês, nas conferências que são organizadas por essa União Internacional. Aí eles dizem, ah, vocês querem um percentual. Eu disse, não, não, não, não, eu quero um minuto de cada produção. só quero um minuto. Vocês vão decidir uma coisa? Para tudo. Por um minuto pés. Será que não tem nenhuma mulher competente que poderia estar nessa com comissão? É um minuto pensando. Imediatamente, assim, ó, houve uma transição, não houve nenhum pedido de cota. Na reunião seguinte, os comitês tinham se alterado totalmente. As conferências passaram a constar no formulário: quantas mulheres são palestrantes convidadas, quantas mulheres são passou a constar no formulário, e isso fez com que a pessoa que ia pedir dinheiro, quando via aquilo, ela pensava. Era um minuto do tempo de cada um. Aliás, eu convido a todos nessa sala que têm poder, que têm decisão na sua vida, antes de tomar uma decisão, pensem por um minuto. Será que não tem nenhuma mulher que eu poderia indicar para esse cara? E vocês vão ver que o conjunto de decisões de vocês vai se alterar, como se alterou na União Internacional. Então, a ação afirmativa, ela tem que ser customizada às tradições e à cultura de cada local. E, como eu estou falando da ABC, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a ABC. E, na ABC, eu fui olhar o percentual de mulheres nas diferentes áreas do conhecimento e, realmente, biológicas é a melhor delas, obviamente, física, matemática, engenharia, que é uma pessoa, tá? uma mulher, Uh, os percentuais são ruins. De novo, vocês veem que as áreas têm uma participação muito pequena, que é o topo da carreira. Voltamos ao assunto do topo da carreira. Mesmo em áreas onde, hoje, as mulheres são maioria tá, Na academia, os percentuais são baixos. E as áreas mais exatas são as piores. Aí, o que, que a gente fez? A gente foi ver se isso escala com alguma coisa. E aí, a gente olhou o percentual de membros da BC, de pesquisadores 1A um e 1B um e de total de pesquisadores, perguntando que se o mundo fosse justo, o mesmo percentual de mulheres que fossem ser pesquisadoras seria percentual 1A um e 1B, um seria percentual da academia, tá? porque eu não vejo porque uma mulher não pode, ela não tem nada de errado para ser liderança, certo? E a gente fez isso para todas as áreas e como vocês veem, esse não é o caso, o percentual de mulheres pesquisadoras é mais elevado do que o percentual de uma ANB e membros da academia. De novo, o efeito tesoura dentro do efeito tesoura dentro do efeito tesoura. E agora eu estou olhando pessoas que, eu não vou dizer são velhas, elas são jovens há mais tempo, tá? e por isso já deviam estar em posições de destaque, mas temos mesmo o mesmo efeito tesoura. E na Europa é que ah, tem um gráfico, de novo, uma média de Europa de 2016, mostrando isso quando entra na graduação, o percentual, e que o um grande decréscimo é quando tu passa do, do doutorado para ser pesquisador, e até tem esse cachimbo engraçado, que foi feito pela União Europeia, para ilustrar o que eles chamam do mistério do cano com o furo por onde desaparecem as mulheres e o percentual diminui. Ou seja, esse é o grande problema. E por que, que ele é um problema? Um dia eu estava com um colega meu, muito amigo dele, dos Estados Unidos, de Harvard, e ele disse, Márcia, mas por que, que quer tanto que as mulheres vão para a física? A física viveu tão bem sem as mulheres até agora, por que, que quer tanta mulher na física? Ele perguntou isso para mim, porque sabe que eu não sou uma pessoa politicamente correta. Se ele perguntasse para a colega dele de corredor, provavelmente ele estava demitido, mas como ele, ele sabe que eu aguento o tranco qualquer pergunta, eu respondi para ele, Ora. a física como todas as ciências, está mudando. A gente tem um monte de problemas para resolver. Você quer resolver um problema com metade das pessoas do mundo ou com todas as pessoas do mundo para se selecionar? Tá? Então, quer todas as pessoas? E tu quer pessoas que pensam fora da caixa, pensam E, na verdade, essa ideia não é minha, eu gostaria de ter ela mesmo, mas de um, de um setor de pesquisa chamado My 15, que olhou as empresas, 500 empresas que ganham mais dinheiro do mundo, e ordenou por equidade. As empresas do topo são as que têm o um percentual mais elevado de mulheres no conselho, não é? Limpando o chão ou na fábrica. É no conselho diretor da empresa, nas gerências, no topo. E o que, que eles descobriram? Que usando diferentes medidas do que, que ganhar dinheiro, todas as empresas que estavam no quartil superior ganhavam muito mais dinheiro do que estavam no quartil inferior. E que o objetivo era ter pelo menos 30% de mulheres no conselho de diretor, não porque eles são bons, não porque eles são democráticos, não porque eles são queridos, mas porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Eu não acho que ciência seja tão diferente do mundo empresarial. A gente quer fazer uma ciência melhor, resolver mais os problemas, e para isso a gente precisa, como eles, ter um ambiente mais diverso. Na verdade, há dois estudos que foram recentemente publicados em revista Saia, que mostram que quando tu tem que resolver um problema e tu tem um grupo mais diversificado, pessoas com experiências, e, e não só a diferença de gênero, mas de diferenças culturais, tu consegue resolver o problema melhor. E tu consegue resolver melhor não só porque as pessoas têm experiências melhores, mas porque quando eu estou na frente de alguém que é diferente de mim, por exemplo, eu sou da, do, do meio acadêmico, o Dante é da iniciativa privada, se eu tenho que resolver um problema e nós dois estamos trabalhando juntos, eu vou me puxar beleza, porque eu sei que ele sabe coisas que eu não sei. E quando eu estou na frente de gente que sabe coisas que eu não sei, eu trabalho com mais entusiasmo, com mais força, porque eu quero ganhar. Então, é isso que mostra esse estudo. Esse estudo, vamos dizer, nos dá ferramentas para entender que ter mulheres na ciência não é só mais democrático, mas é mais eficiente. Bem, mas o que, no fundo, afasta as mulheres, particularmente das ciências, Exato, tá? E muitas coisas afastam. A primeira delas é o estereótipo. Todo mundo já viu filme que cientista, quando é físico, ele é um nerd, descabelado, horroroso, infeliz, infame, e que provavelmente não é. Tá? Então, essa, essa imaginária ele é ruim, mas ele é pior por uma razão muito simples. Nós sempre associamos ser um cientista de área de exatas com ser um gênio. Tem um até tem um seriado agora da Netflix, que é isso, gênio, ser um gênio que foi feito um estudo com 400 crianças na, na Universidade de Princeton, que mostrou que as crianças na idade de 6 a 7 anos, meninos e meninas, identificam genialidade com ser homem. Aos 5 anos, metade identifica homem e metade mulher, mas quando chega a 6 e 7 anos, eles acham que genial é homem e esforçada é mulher. Então as mulheres já aprenderam que elas vão ser umas esforçadas simpáticas, também elas sabem que são simpáticas. os meninos já sabem que são antipáticos, Tá, mas são geniais, e que, então, física, sem exata, não é para eles. Tá? Depois a gente aprende, até a gente não tem discriminação, tá? não tem discriminação. Há um outro estudo também, que está revista Leite, que mostra que se tu deres um CV falso, tá, mas com todos os dados, com um o nome de John ou de Jennifer, o mesmo CV tem avaliações completamente diferentes. As pessoas chegam a achar, mas que esse CV mais simpático, só porque tem o nome da Jennifer. Um ah, sim, simpático, não sei o que é, mas acho que o simpático é simpático, mas que John é que realmente melhor recebe melhor salário no final do dia. Ou seja, a gente tem uma série de discriminações involuntárias na cabeça das gente. Depois tem essa coisa que a mulher não quer poder, tá? e é uma questão de. Tá? A mulher não quer poder tem um estudo maravilhoso, esse saiu na revista que olharam 200 mil pessoas. Não é estudia, a gente sempre que a gente dá área de exatas, critica os filhos da área de sucesso, porque é de número pequeno. são 200 mil pessoas que as mulheres identificam que elas tiveram dificuldades para subir na carreira, não era pelos filhos, não era pelo marido, era por causa das mordidas de mosquito. A mordida de mosquito é o jeito que eu chamo. Aqueles pequenos preconceitos diários, mas é só mas é uma bobagem que ele disse. Ah, essa pessoa disse que não era para tu estar tá aqui, que não é era tão esperta, não é Todo dia, ouvindo isso, ouvindo discriminação dos colegas, vai adicionando, e as mulheres simplesmente não querem. Não querem entrar nessa maratona e terminam desistindo de subir na carreira. Agora, a minha questão favorita que as pessoas dizem é uma questão de tempo, não precisa fazer nada, a ação afirmativa dos Estados Unidos foi uma bobagem, portanto, vocês têm que só esperar que tudo, magicamente, vai ficar bom algum dia. Tá? Para olhar isso, o que a gente olhou? A gente olhou... Ah, eu tenho que apressar duas áreas que é a área de medicina isso aqui é percentuais de bolsistas de 2 a 1 CNPq e esse número bem baixinho aqui é a área de x mas a medicina tem números bons, mas vocês veem o mesmo efeito de decaimento do percentual de mulheres à medida que avança na carreira como eu não sou mágica e não posso andar para frente e olhar o que vai acontecer no futuro com esses números, eu resolvi olhar para trás então o que, que eu estou vou, vou... Ah, peraí ah, o que eu vou olhar é o percentual de bolsistas 2 da área de física, bolsistas 2 da área de medicina. Eu não vejo nenhuma melhoria. Eu vejo uma tremenda oscilação e a má notícia é que a oscilação vai para baixo quando o dinheiro decresce. Ou seja, quando o dinheiro decresce, aí menos mulher vai, vai ganhar a, as bolsas. Mas normalmente tem a oscilação. Ou seja, eu sei que uma pessoa muito feliz se, se o número fizesse. você aumentando, se eu olhasse só esse finalzinho aqui que parece estar está aumentando, mas foi logo depois de um decréscimo. Aí a gente olha ah, os outros níveis, é sempre oscilação. Ou seja, eu não vejo, numa janela de 10 anos, nenhuma melhoria. Se agora eu pegar todas as bolsas do CPQ, e todas, soma um A, um B, 2, todas as áreas, é esse o gráfico. Tá? Eu avanço durante o tempo. Vocês estão vendo alguma diferença? Tem uma diferença em 10 anos de 2%. Não se é só bolsas, não tem PB. Não, é bolsa de pesquisador. É o topo. Estou falando do topo da carreira. Bolsa de pesquisador. Todas as bolsas de pesquisador, que por sinal o número teve um avanço muito pequeno. E esse é um dos ingredientes. Isso aqui teve um aumento, e aí, de novo, é um teste de acuidade visual, que nem só os muitos, ao mesmo menino lá com o Silvia, disse a gente tem 2%. Teve um aumento de 2% em 10 anos. A boa notícia é que se a gente não fizer nada, até em casa, tranquila, a gente vai chegar a 50% em 100 anos. Portanto, quem sabe, eu não terei físico, portanto, não terei netos, mas os netos de vocês vão conseguir isso, tá? uh, E o que, que a gente tem feito ao longo desse tempo? O longo desse tempo, primeiro, a gente tem levantado, isso é um problema. Para levantar um problema, a gente tem realizado conferências. Essa é uma conferência internacional realizada uh, em país, em que a gente juntou 75 países na área de física e a gente discutiu o problema. Formaram-se grupos que voltaram para o seu país e começaram ações afirmativas baseadas na cultura local, aí tá? E a gente está importado até hoje uh, essa conferência para o Mundo e a gente vai trazendo coisas que funcionaram em cada parte do mundo da área de ciência. Depois, a gente tem organizado também conferências nacionais na área de física, um pouco para estimular uh, as, as jovens e as pessoas que são jovens há mais tempo, quais são as alternativas de continuar mais em que o percentual é tão baixo e, portanto, as mulheres a maior parte do tempo em comitês e comitões estão sozinhas dentro de uma sala só com Finalmente a gente percebeu que a gente tinha que contar um pouco da história das precursoras, que foram mulheres que enfrentaram dificuldades imensamente maiores do que as que a gente está enfrentando hoje em dia, e a gente escreveu esse livro Mulheres da Ciência que conta a história dessas mulheres que começaram a física no Brasil e que além de sofrer as dificuldades de ser mulher de fazer ciência no país, que nem sabia o que era fazer ciência, sofreram todas as agruras de uma ditadura. Então foi um livro muito interessante. Isso nos deu uma oportunidade, esse grupo de trabalho, de pleitear junto ao CNPq, uma coisa que eu diria que foi o único micro sucesso que a gente teve, que é a licença maternidade com as bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq, que hoje em dia ganham um ano a mais de bolsa quando elas têm. Isso é, uma micro, assim, é um micro avanço, mas confesso que, assim, Muitos grupos de mulheres que trabalharam junto com o CNPq, mas que eu espero que tenha uma repercussão, porque essa questão de conciliar carreira e família era, era frequente em todos os eventos que a gente organizou. Tá? Outras ações maravilhosas que o CNPq vem desenvolvendo, e é que a tá aqui a Eudete, está aqui para mim, que foi uma das pessoas que foi a construtora disso, que são esses verbetes das pioneiras, isso está na página do CNPq e das jovens pesquisadoras que têm menos de 40 anos e são pesquisadoras do CPQ, que são um estímulo à vida de cada uma delas, para cada uma de nós saber que a gente não está sozinha, que a gente está na saúde e que a gente pode trabalhar unido. Uh, o CPQ, depois, uh, quando ainda tinha dinheiro, ele, ele lançou um edital que era trazer meninas das áreas de exatas para trabalhar nos laboratórios. E aí surgiu um projetos como o Rio de Janeiro tem meninas no circuito, uh, meninas nas exatas. Uh, que promoviam essa interação que trouxe algumas mulheres de periferia a ideia de que sim, elas podem ser cientistas elas podem ir para uma universidade e essa exposição a ver outras mulheres fazendo ciência foi uma coisa que eu considero muito importante eu espero que esse projeto um dia quando a gente voltar a ter dinheiro ah, quando voltar a ter... Uh, uh, isso a gente possa uh, ter uh, de novo esse projeto Há outras ações, que aí vem da iniciativa privada, como o Fundo Elas, que lançou também um edital inspirado no edital do CNPq, e prêmios como o prêmio que a academia trabalha junto com a L'Oreal e o Nexo. Se eu pudesse deixar alguma mensagem, essa mensagem é que a gente, a gente tem que trabalhar juntos, homens e mulheres. Não pode ser para depois de amanhã. Não pode dizer, não, mas nesse momento a gente está numa crise econômica, vamos esquecer isso, porque isso é uma coisa, é um luxo. Não é um luxo. É a parte de construir um país que seja mais eficiente, ter homens e mulheres trabalhando juntos. Porque juntos podemos e podemos já. E eu não vou esquecer nunca de trazer o meu mantra: nós não vamos poder fazer isso se a gente não tiver o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não vou desistir do MCTI. Obrigada. da Dante vice-presidente de relações da Academia de Letras Latina da Aldeia, Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Márcia Barbosa, diretora da Academia Brasileira de Ciências. Yeah. se tivesse tido filho, o tipo de avaliação era diferente, né? Então, eu acho que uma bandeira assim, que a gente tem que levantar, que é o mínimo do mínimo, é que conste a licença maternidade na no um currículo, né, um currículo lá. Se A gente pensar, não tem nem como saber se as mulheres tiverem de filho ou não, não está no lápis. Né? Uma coisa que, em geral, é, nas outras universidades, nos outros países, a gente vê que é, que é comum. Então, eu acho que a gente tem que defender essa bandeira da né, maternidade, porque nas nossas conversas, uma coisa muito essa questão. Como conciliar? Muitas vezes as mulheres não ocupam os espaços de liderança, é, tem toda essa questão do estereótipo, né? elas não se identificam lá, mas tem também a questão da sobrecarga. Então a gente tem que começar a colocar, uma... se a gente quer a mulher de ciência, a gente tem que incluir a maternidade na ciência. Então eu acho que uma coisa que a gente podia levantar é essa questão de pelo menos colocar a ciência da maternidade no currículo lá e começar a avaliar o currículo de maneira diferente. Tá? Então só essa só saber a opinião de vocês do vídeo. É uma questão que é mais para você, Márcia. É, você lembra que um tempo atrás a gente fez um estudo da, da física? Esse número, 20% de física, né, na sequência da aqs br ele vem ao longo do tempo, né? E, e ele é um pouco universal pode, dizer, esse problema é um problema muito mais estrutural. cultural é? a pergunta é que a gente e o serviço que, se, eu, é que se atuar lá embaixo você mesmo é um isso? lá nos dois, três anos eu vou para trás de maneira caricatural dizer, ah, dê um, dê um caminhãozinho para, para a sua sobrinha é uma maneira de pensar isso mas como é que pode se ter uma, uma, uma, uma campanha que seja mais forte dentro da e Universal, para quebrar esse paradigma, quer dizer, porque é, é, eu acho que está lá embaixo, está lá na, nessa, nessa coisa do, da criança ser já conduzida para isso aos dois anos de idade. Como, como fazer isso, Eu mais uma pergunta aí. agradecer aos três fundamental <risos> Discussão que a gente está tendo aqui, e eu gostei muito do que a Márcia falou também, no, no sentido de que ações afirmativas têm que ser uh, moldadas na realidade, e não precisa ser moldes. Eu acho. Boa tarde, Mariana Meritiano. Eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de França aqui no Rio de Janeiro. É, eu queria dar uma... Eu vou falar... É uma menina de quase 10 anos, uma menina de 7. Eu queria dizer que eu acho que nessa questão, não conta ponto, mas na questão da licença maternidade, eu acho perigoso pensar em avaliar em relação à licença maternidade com uma pessoa. Eu acho que talvez valorizar a paternidade também, né? ir para o outro lado. Quer dizer, dizer para o homem, olha, seja pai é, presente, apoiador, tanto quanto uma mãe é, talvez seja mais interessante. Porque se for olhar, alguém que olha de fora, olha para mim e fala, nossa, como você conseguiu isso? Você tem 36 anos? você tem dois filhos, é jovem cientista do nosso estado, é pesquisadora nível 2 do CNPq, taraná. Eu tive um marido presente, o pai presente, o cara que também se ausentou durante o um ano, teve as possibilidades de fazer isso, não é também o pai é que acho que minha é é impressão é. que eu poderia pelos dois saberes valorizados, tanto o homem como o pai. Porque, e agora falando pessoalmente, eu acho que o fato da de vida, para casas, almas, eu ter discutido, eu falo de eu utilizar meu tempo muito melhor. enquanto eu tive licença materialidade maternidade, foi destruído isso. Eu ouvi, eu vejo o período que eu tive eu produzi, eu vi, então eu utilizo melhor o meu tempo. Então, acho, só queria dizer isso, eu acho um pouco pegoso a gente achar isso tem que ser considerado, não necessariamente mas disse que tem que ter uma discussão. Eu contei para vocês que eu recebi um e-mail. Na verdade, isso tem, tem sido recorrente. Mas me, me veio isso a... porque então, eu recebi esse e-mail ontem. Ontem não, mentira, minha sexta feira E só que minha vida, que está um pouco complicada, eu não pude uh, ter uma visão clara, a favor ou contra. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, ouvindo a todos e tomando uma decisão do teu fórum íntimo e não da, do fórum íntimo global. Então, sem ter uma decisão, eu acho que qualquer solicitação deveria, não deveria ser feita, de verdade. Porque para alguns é válido, para outros não. A, a parte que a Márcia colocou da bolsa, participei ativamente disso também, porque isso eu acho uma necessidade. Porque o bolsista precisava, caso fosse necessário, ter, ou no mestrado ou no doutorado, o período do mais Então, esse foi uma luta de todos. Então, eu acho que aí eu respondi aos dois. Física é tua. Ações afirmativas, ações afirmativas, não sei se é são cinco melhores artigos, o Brasil já usa. A gente já usa os cinco melhores artigos. Só que quando você está numa decisão com muito pouco recurso, em que você não tem ideia de qual é o a dimensão do currículo de um e do outro, você pode também estar tá pegando os cinco melhores e seguindo os cinco únicos. Você está entendendo? É, é complicado. Eu acho que a gente vai ter que ter as ações afirmativas, e por isso que eu também te trouxe, porque ah, a gente tinha ações afirmativas correndo, já nas universidades federais, e que estavam indo muito bem. Cada uma com o seu projeto. O governo pedia para a gente todos os relatórios. Eu estou te falando porque eu introduzi a ação afirmativa na primeira federal. Muito antes do pessoal dizer, e para todos os cursos, não para alguns cursos como algumas instituições, estava indo muito bem. De repente, por decreto, e eu sou contra qualquer coisa que venha nesse sentido. Tem que ser 50% e todo mundo tem que chegar nesse número em três anos. Então, isso eu não acho legal. Então, nós temos que dizer, queremos ações afirmativas, como você bem pontuou, e indicar como fazer. Porque senão, vai vir, já está. O concurso público já está sinalizado que você não pode. O outro pode ter tirado até pontuação maior. Já técnico já está sim no federal. Mas você não pode chamar porque tem que chamar para cumprir a meta daquele número de vagas das ações afirmativas. Então, você percebe? Nós, de repente, vamos fazer isso, tem que entrar só... Até atingir 50%, só pode entrar mulher. Eu, particularmente, não gostaria disso. Mas isso é fora do claro, íntimo meu. Então, tem que ter um, um projeto e uma proposta. E uh, com relação, professora, o que eu quis dizer, e aí eu vou discordar da senhora, não, a colaboração não quer dizer... Eu acho que a, a colaboração que nós estamos falando é simétrica, não é assimétrica. Colaboração onde tanto é simétrica que nesse artigo que, que se fala das colaborações do Brasil, você ah, está vendo ah, é de uma forma de temas da, da, que são do pesquisador e não que ele cedeu um... um um produto, alguma coisa, para fazer uma ressonância ou fazer uma imagem. A colaboração hoje do Brasil é colaboração simétrica. O Brasil, antes, tinha colaboração assimétrica. Realmente de, olha, eu preciso disso, não sei o que eu faço, eu isolei isso. A...". Não era isso. Tanto que o número, as citações do Brasil, que é isso que depois eu vou querer ver com você, Aumentou muito, inclusive na Scopus. Citações por documento, que depende também da tamanho da amostra, se você puser naquela das na copos, citações por do, uh, documento, e não diz qual é a, a dimensão, o primeiro lugar do mundo é Belize. Publicou dez artigos e a Suíça, que é a mais citada, vai lá para 70 70. Se você pega e diz 30 mil artigos, e o Brasil publica muito mais do que isso, o Brasil está em 17. E mais, citações do Brasil, todo mundo, lá ah, não, é auto citação, mentira, é um terço a América, Estados Unidos, é quase 50%. Está lá, é disponível, você expõe isso para qualquer um de nós, então, a nossa a gente hoje, a ciência brasileira, olha de igual para igual. Por isso que tem um monte de gente vindo, inclusive, usar o RMM de 900 que vocês acabaram de, de inaugurar. Então, é, o Brasil está fazendo isso. Eu vejo que diminuiu pelo dado dele, que me preocupa é mais uma sinalização do fechamento que está havendo que não é o mundo de hoje, por falta de recurso. A falta de recurso é verdadeira. E se a gente não continuar olhando o mundo, nós vamos ficar falando sozinhos. E isso não, não vai ser bom. Eu fiquei muito preocupada com o dado da UCBF nesse aspecto. Responder a questão do Oi. Ah, do, do Ronald. Ah, vocês notam que como a participação da mulher na base nas ciências em geral não está muito ruim, a menina ela se vê médica, ela se vê enfermeira, ela se vê bióloga, mas ela não se vê engenheira, física. Ela não se vê isso. Ela não se vê nessas áreas que eu digo tem que usar instrumentos. Ah, mais duros. E, que, e onde é que ela desiste disso? Quando é que ela desiste disso? Ah, na Olimpíada de Matemática se mostra, claro, que ela desiste disso lá bem cedo. Não adianta eu pegar aqui no ensino médio porque ela já desistiu disso. Ela já desistiu dessa competição das exatas. Então, o trabalho que a gente tem que fazer para atrair mais meninas tem que ser lá no começo. Tá? E ele não é um trabalho que a gente vai ter que fazer um decreto-lei para resolver, mas a gente vai ter que fazer uma reformulação do jeito que a gente está ensinando quem ensina, tá? eu ensino quem ensina, eu dou aula para a licenciatura então, eu estou ensinando a quem ensina e quando eu ensino a quem ensina que vai ensinar a ciência, eu tenho que trazer uh, a visão de que é para homens e mulheres e que as meninas podem também fazer ciência e que eu tenho que estimulá-las e que eu não vou, vou agora ficar dizendo para mim não, ela tem que ser a princesinha a boazinha quietinha, que não responde, que não é agressiva que fica no canto dela não, não deixa aí que tu vai te machucar ah, essa, essa, vamos dizer assim, a quebra de paradigma fundamental que a gente tem que fazer na sociedade para as mulheres em empresárias. Ela não é trivial, ela não é feita pelo Estado, ela é feita pelo indivíduo. Eu gosto de dizer que o dia que a novela da Globo, das oito horas, se uma cientista bem sucedida, fantástica, divertida, interessante, a gente vai ter um monte de mulheres para a ciência. Da mesma maneira que hoje em dia, nas creches, a gente vê as meninas e os meninos querendo ir no de Frozen. A tá? Elza do Frozen. Tá? Então, assim, a mídia tem um impacto importante. A maneira como a gente mostra os cientistas, que nós, como cientistas, comunicadores, temos que sair para a mídia, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é uma coisa que a gente não sabe fazer. Para mostrar, olha, gente de carne e osso, normalzinha, feliz, que tem família, etc., e que paciência, e por, por acaso paciência. E isso vai estimular as próximas gerações. E requer um trabalho até em nós, porque nós reproduzimos o meio. Tá? Antes de vir para cá, eu estava visitando a minha mãe, que pela enésima vez tinha desconectado toda a internet dela. E, e eu fui lá para conectar. Cada vez que eu vou lá, ela começa a falar não, não mexe, tu vai levar um choque, não, não mexe, eu vou chamar um homem para fazer isso. Eu digo, mãe, eu escrito toda vez, eu sou física, eu sei fazer isso, eu sei até montar esse equipamento, não te preocupa. E foi engraçado que eu estava montando e aí a pessoa do jornal local, que é zero hora, me ligou para falar de mulheres na ciência, enquanto eu parava minha mãe para dizer, mãe, te acalma, eu vou saber fazer isso aqui, eu não vou me machucar, eu não vou fazer tudo errado. Então, assim, ó, nós temos que quebrar essa imagem de que não é para a mulher isso, e de que não é para a mulher a liderança, e de que quando ela vai para a liderança, ela tem que copiar aquele jeito de liderança que a gente pôs na caixinha de é liderança. Então, a gente tem um enorme trabalho, e um pedaço desse trabalho é a gente começar a conversar entre nós esse palavrão que é ação afirmativa. A gente tem medo de trazer essa discussão tem mesmo de trazer a discussão de como é que eu vou ampliar a participação, seja de mulheres, seja de negros, seja de pobres, seja do que for das universidades, de maneira a dar certo, porque é muito fácil aplicar a regra, é muito difícil ter sucesso. Então a gente tem que monitorar a regra, a gente tem que adaptar a regra, e a gente vai ter que conversar entre nós, homens e mulheres, sobre esse assunto. Obrigado, Márcia. Não sei se é o único homem da vida que tem. Não faz ideia de contar, mas tem que ter extremo cuidado aqui. Mas eu queria agradecer muito as perguntas e infelizmente, é, para não atrasar o próximo quadro, eu, a gente vai ter que interromper as perguntas e vou pedir que vocês dirijam as perguntas para nós no intervalo. Tá? Mas em relação às perguntas que já foram feitas. né? É, juntando um pouco as duas questões da licença maternidade, da produção da licença maternidade e a questão de se esse deve ser realmente um forte, realmente há países já que, em que a licença maternidade, aqui é a nossa diretora de RH para testemunhar, é, que a licença pode ser tirada pelo homem ou pela mulher. É uma escolha do casal. Né? Eu acho que isso vai nessa direção e acho que é muito importante para... É, são soluções em que ao invés de combater por regulamento, como a Helena falou, né, ao invés de combater por regra, você vai dar a oportunidade que a sociedade se acomode é, de uma forma mais econômica. Eu acho isso importante. Apesar de que é possível nós fazermos essa análise através, de, é, é outro dado que a gente não tem no paper, é a idade, do, a data de nascimento do pesquisador. Mas através do, do, do momento em que ele começou a publicar até o momento da publicação mais recente a gente consegue ter uma estimativa da longevidade de publicação e verificar dessas flutuações para o padrão feminino em função dessas é, imposições então é possível, não temos pronto, mas é possível fazer então, isso é interessante né? mas eu, eu vou por aí, na, nessa linha de que se deve dar a oportunidade de casal se acumular e um item importante né, na colaboração internacional Repetindo, uh, o Brasil, em termos nominais, aumentou a quantidade de artigos que tem em colaboração internacional. Mas a quantidade de artigos que não tem aumentou mais ainda. Por isso, o percentual caiu. Então, a existência é feita de tesoura no né, comparativo Brasil-Reino Unido. A gente tinha 40% 45% de colaboração, percentual de colaboração, o Reino Unido tinha 25%, 30%. Hoje a gente tem 60% e a gente continua 35 Exatamente. Isso é, vai exatamente em linha com o relevo, o impacto da, da publicação. É, mas é um item que não pode ser analisado de forma absoluta. Não. Se você pegar a América Latina, os países da América Central e Caribe estão lá no topo de colaboração internacional, mas porque eles não têm opção. Tem 15 pesquisadores é. no país. É. É. Exato. Porque mas o Brasil, por uma questão até de idioma, é mais fechado do que os outros países da América Latina, porque entre a Argentina e a Chile é mais fácil do que você fazer entre o Brasil e a Argentina, por questão de publicações que vão em idioma local, para a América Latina que fala espanhol, pode ser internacional, para o Brasil não pode. Tá? Então, isso é uma questão que tem que ser analisada no contexto, você tem que pegar uma, pegar uma massa mínima de produção intelectual para você poder comparar, você não pode comparar o Brasil com... Eles, né, como você disse. E além disso, a questão da crise né, teve um efeito, assim, não é desejável, mas é, é curioso de avaliar. Quando eu estive na Argentina né, no final do ano passado, e mostrei para o ministro a, a, que é, mudou a, a trajetória da colaboração internacional na Argentina, correndo em 2002. Falei, ministro, o que houve aqui que a gente não deu um salto? Devou, né, de fora dívida externa, acabou o dinheiro e eles não tinham outra opção senão participar de projetos que tivessem fundos estrangeiros eles só fizeram pesquisa em que havia fundos estrangeiros todo todo o foco dos pesquisadores locais passou a ser a gente não quer que isso aconteça por força da é mas <risos> Mas aconteceu. Então, é só para informar que os dados têm que ser analisados num contexto socioeconômico adequado. Não pode ser analisado num contexto absoluto. Como você falou no caso de um não é digno assim, de, de ser colocado no meio do rango Era isso. Agradeço muito a vocês. E temos agora o passo dois. Então, Peço a todos que retornem em 15 minutos tá? para a gente iniciar a segunda rodada.